Oi, meu nome é Lilian, eu sou bióloga, moro aqui no interior uh, do Rio Grande do Sul e resolvi gravar o um vídeo porque eu acho que a gente tem que compartilhar as experiências maravilhosas que acontecem na nossa vida e a feiticeira energética foi foi uma dessas experiências maravilhosas que eu quero levar para toda a minha vida. Então desde muito novinha eu sabia que eu queria ser bióloga, mas na verdade eu não sabia que eu ia trabalhar com as plantas. Mas no final da graduação, no início da minha vida profissional que as plantas se mostraram minhas verdadeiras aliadas. Só que uh, alguns problemas de saúde foram acontecendo, eu tive enxaqueca, eu tive obesidade, eu tive vários problemas e eu fiquei muito triste, uh, sem saber aonde procurar ajuda. E foi nesse momento que a fita energética entrou na minha vida e eu comecei a estudar. Eu digo que no início, sim, eu tive alguma resistência, achando que ele não acreditava que seria possível tanta mudança, mas hoje eu digo que sim, é possível todas essas mudanças e todas aquelas que nós nos propomos a fazer. Uh, então, eu consegui curar praticamente 100% a minha enxaqueca, perdi 11 quilos, ajudei familiares, animais de estimação, outras plantas da minha casa... E todos tiveram uh, resultados muito, muito positivos. O que foi me fazendo ter cada vez mais força e mais vontade de continuar. Né? E hoje eu vejo assim, que além da parte física, que é geralmente onde as pessoas mais procuram ajuda quando realmente dói, uh, as plantas aceliam muito, muito na parte emocional e espiritual. Então a, a minha mudança nessa área foi gigantesca. Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. E a fita energética é tão simples, o sistema é tão simples, qualquer pessoa pode utilizar, não tem contraindicações, não precisa ter estudo, não precisa ser jovem ou idoso, não tem nada que impeça vocês utilizarem né, essa energia tão maravilhosa das plantas. Então, a única dica é abrir seu coração, deixe essa energia fluir, deixe esse amor maravilhoso que elas têm uh, para te oferecer, em contato, entrar em contato com você e deixe fluir toda essa energia maravilhosa, você vai melhorar muito, vai ser muito mais feliz. Então, eu peço que se você ficou curioso, ficou tocado uh, com o que eu estou falando, os outros colegas também estão postando. Faça o curso. Sinta essa energia. Eu garanto que vai modificar a sua vida assim como modificou a mim. Era isso. Um abraço.